E se eu te disser que você tem uma mina de ouro no seu aplicativo e talvez você nem sabia disso? Fala aí, driver! Se você não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo desde 2017 e hoje eu quero te passar a melhor estratégia de todos os tempos para o aplicativo da Uber, se você trabalha com os outros aplicativos infelizmente essa opção não vai dar para você, mas se você é cadastrado na Uber e quer ganhar muito dinheiro com uma estratégia que está me rendendo mais de 75 reais por hora, acompanha esse vídeo até o final, mas antes de mais nada, confira se sua inscrição é está ativa e se você ainda não deixou o like, já deixa o like aqui no começo do vídeo para me ajudar a continuar trazendo conteúdo bacana para vocês, beleza? Então vamos lá, eu imagino que você deve estar tá curioso que opção que é essa, que ferramenta que é essa que você pode ativar no seu aplicativo para conseguir ganhar mais de 75 reais por hora e o melhor de tudo, eu vou te falar que você não precisa atender nenhum passageiro. A única coisa que você precisa fazer é as benditas entregas do Uber Eats. A única parte ruim dessa estratégia é que ela só funciona de fim de semana. Seria maravilhoso mesmo se pudesse fazer todos os dias, né? <risos> então vamos lá, se você já tem o seu cadastro ativo no aplicativo da Uber, você já deve ter recebido essa mensagem aqui. Preenchendo a opção de entregas no seu aplicativo, eles vão demorar um tempinho para fazer a aprovação, mas depois eles vão ativar essa opção de entregas no seu aplicativo. Estando com essa opção de entregas ativo, aí sim você pode utilizar essa estratégia. Se você ainda não recebeu o convite para o Uber Eats, logo mais você vai receber, porque eles estão precisando muito de motoristas e motoqueiros para fazer a entrega. A demanda está cada dia mais aumentando e eles estão com poucos entregadores. Eles estão disparando loucamente os convites de entrega do Uber Eats. Bom, tendo essa mina de ouro ativa no seu aplicativo, vou te explicar agora então como é que funciona exatamente, mostrando os principais benefícios e até mesmo a parte ruim da coisa. A melhor coisa de fazer entrega no aplicativo da Uber é que você não precisa atender aquela demanda de passageiro chato que entra dentro do seu carro. O possível passageiro vai ficar sentadinho no seu carro aqui, sem falar um A e você só precisa levar ele até o ponto de destino o cliente que solicitou aquela comida, você ganha até 5 vezes mais do que aquela corridinha curta da Uber de 5, quatro reais dependendo da cidade, e você também não demora mais de 30 minutos para fazer a entrega, tem vezes que até em 15, 20 minutos você consegue fazer duas entregas no mesmo período que nem aqui na cidade de são paulo o valor da entrega é de 18 reais tem cidades aí que é 20 22 25 aqui na cidade de são paulo começou como 25 era maravilhoso mas agora nós estamos no valor de 18 reais quando você faz duas entregas seguidas você ganha 33 ,60. e caso você precise utilizar algum estacionamento para fazer a entrega do pedido a uber também reembolsa o valor do estacionamento claro que tem que ser tudo formalizado não pode ser um papelzinho de próprio punho tem que ser um papel realmente formal de uma empresa de estacionamento. E eu acho que a única parte ruim de fazer entrega no aplicativo da Uber, você só tem chamados no aplicativo quando está com falta de motoqueiro e geralmente quando está com falta de motoqueiro são em horários de alta demanda no aplicativo ou em dias de chuva. Mas como funciona então esse negócio de Uber Eats, como é que faz as entregas? Simples, você vai até o restaurante Retira o pedido, confirma ali no aplicativo se o pedido está certinho e você só vai entregar até o destino da pessoa, o aplicativo é todo intuitivo para fazer a entrega da melhor forma possível, sem dor nenhuma de cabeça, sem aguentar aquela chatice na sua orelha. <risos> Bom, eu acredito que você já deve ter entendido como funciona, então agora vamos te passar a estratégia de como você aumentar os seus ganhos e poder faturar mais de R$ 75 reais por hora, Claro que não será sempre que você vai fazer os 75 por hora. Pode ser que tem momentos que a demanda esteja fraca e você tire lá uns 40, 50 reais por hora. Mas eu acredito que com essa estratégia você vai conseguir sim chegar nesse valor por hora. Toda sexta-feira, sábado e domingo se você se posicionar por volta de umas 7 horas da noite e desligar a opção UberX ou Selection Black conforme é seu aplicativo e deixar somente entregas e ficar na frente de um restaurante onde é popular, onde está tendo uma alta demanda, você vai garantir esses ganhos com essa estratégia. E eu vou te mostrar como você encontra os melhores restaurantes com maior quantidade de pedidos. E eu acredito que ninguém te passa isso, e se você é motoqueiro, já trabalhou com você vai aprender um macete bacana agora. Vamos lá mostrar no meu aplicativo? seguir com a estratégia, você também tem que ter o aplicativo de cliente do Uber Eats, porque vai ser com esse aplicativo que você vai identificar quais são os restaurantes que estão tendo alta demanda, que são populares na região e assim você garantir maior quantidade de pedidos quando você for fazer as suas entregas. Lembrando que você tem que estar por volta de umas 7 horas da noite, de sexta, sábado e domingo, os três dias. desse período é um período que rola bastante pedido. E uma boa dica que eu tenho para dar para você é que você se posicione fora das regiões centrais. Encontre um restaurante que tem uma alta demanda, que seja em bairros mais residenciais. Que nenhuma coisa que sai bastante na sexta, sábado e domingo são pizzarias. Bom, vou mostrar para vocês agora no aplicativo de cliente. Aqui, ó, vou abrir o aplicativo do Uber Eats. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona a interface aqui, como você consegue identificar restaurante bacana. E como eu disse, se você também é motoqueiro, esse é um macete bacana para você que está querendo trabalhar com moto também, para você identificar onde tem restaurantes, onde você pode fazer entrega de pedidos até mesmo no período da manhã, tarde e à noite, conforme você desejar, beleza? Vamos lá! como aqui, isso aqui é um pedido que eu já tinha feito, vamos colocar para avaliar depois. Beleza, dando com o seu aplicativo aqui aberto, o que, que você vai fazer? Você vai procurar, quer ver? Ó, você vai descendo aqui, ó. Vai descendo, vai descendo. Aqui, ó, restaurantes mais populares de hambúrguer. Se você tiver, se você sabe que na sua cidade e região é um lugar onde o pessoal consome bastante hambúrguer, ó. É um local bacana, o Burger King Jacupêssego. Se você se posicionar nesse restaurante, você provavelmente nesse período vai ter bastante chamadas de entrega. Vamos ver aqui, ó, o que o que eu gostaria de mostrar para vocês é esse daqui, ó, em alta na sua região. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, perto da onde que eu tô, o restaurante que tem a maior e alta demanda no aplicativo é aqui, ó, é o KFC Shop Itaquera. Aqui nesse shopping Taquera é um lugar bacana também para fazer entrega, mas o problema é que ficar em estacionamento de shopping esperando o pedido é complicado. Por isso que eu recomendo você ir em bairros que sejam mais residenciais. Aqui ele tá me dizendo que é o KFC Shop Taquera. Mas se eu for me afastar um pouco aqui da região, ele vai me dar outras opções de restaurante. Que podem ser até melhor do que esse shopping Taquera aqui. Você puxando para o lado aqui, ó, Monsushi, ó. Churrascaria, churrascaria grelha gaúcha, Ó, Johnny Rocket, Express Itaquera Esse aqui é bom para quem é, tem moto Porque moto fica bacana fazer entrega em shopping Mas pra gente que tá de carro É complicado devido ao estacionamento Passando de 15 minutos você paga Mas tá vendo, ó, Johnny Rocket, Wendy, Canduva, É só você procurar essa opção aqui ó, Tá vendo, em alta na sua região Encontrando essa opção no seu aplicativo É só você se posicionar próximo desse restaurante E deixar o aplicativo da Uber Somente com a opção de entrega ativa Provavelmente você vai pegar de um a dois pedidos para fazer ao mesmo tempo, rendendo esses 33,60 E você vai demorar uma média de 15, 20 minutos. Pode ser que você pegue alguns pedidos que sejam um pouco mais longe. Aí você vai demorar um pouco mais, é por isso que é muito variável. Mas você pode sim ganhar um bom dinheiro utilizando essa ferramenta. Porque, queira ou não, se você pegar duas entregas no mesmo local e te render 33 reais e 60 centavos é praticamente uma corrida de 20km que você vai rodar com o um passageiro dentro do carro para fazer esse valor e às vezes você consegue fazer em 40 minutos você não passa de uma hora eu nunca fiz uma entrega que demorou mais de uma hora e se você demorar mais de uma hora pra fazer uma entrega você é muito sortudo <risos> bom, mas é isso pessoal é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, se vocês virem aqui nessa opção em alta na sua região, você vai encontrar o melhor restaurante para fazer as suas entregas. E garantir com que essa estratégia vá adiante e você ganhe muito dinheiro no aplicativo, beleza? Bom, e como você pode ver, essa é a melhor estratégia para trabalhar com entregas na cidade que você trabalha. Eu acredito que em qualquer lugar, qualquer cidade que tenha demanda com aplicativo de entregas ali do Uber Eats, você vai conseguir ter esse resultado. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar aquele like cabuloso aqui nesse vídeo. Aí ah, não deixe de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, isso me ajuda também bastante. E se não se inscreveu, se inscreva agora para não perder nenhum novo conteúdo aqui do canal. E não deixe de ativar o sininho, porque se você não ativa o sininho, o YouTube não te notifica toda vez que sai um vídeo novo aqui. E eu vou ficando por aqui e espero você em um próximo vídeo, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Falou, tchau! <música>